Olá! O tema do vídeo de hoje é... Não é sobre este branquinho. Ele já tem nome. Chama-se Fantoche com X. Ando a testar alguns produtos e a tentar -o pôr o mais economicamente possível para depois poder trazer para o canal. Mas sim, como controlar o gimbo? Vou explicar três maneiras como controlar este gimbal. E no final, se gostaram do vídeo, deem aquela força. Compartilhem com os vossos amigos e se não forem subscritos é só subscrever e ajudam o canal a crescer. E também estão a par das novidades. Ora, começando a falar aqui do gimbo, Isto é um gimbo de dois eixos. Olha, tenho ali a lente suja da câmera. E o que eu vou fazer hoje é explicar três maneiras de como controlar este gimbal através do rádio. Mas antes de mostrar como controlar o gimbal, vou explicar como surgiu este vídeo. Ora, eu sigo aqui um canal, aqui o TDC Projeto, onde ele também tem um drone com o Shell do Phantom 2, tal como eu tenho aqui. Só claro, o dele já está em estado mais avançado, porque ele já, quase desde o início do ano, que anda a publicar vídeos sobre ele. O meu ainda está em papel, que ainda estou a pesquisar um pouco mais e quero pô-lo mais economicamente possível, para poder trazer para o canal. E onde ele colocou um vídeo sobre o rádio da FlySky de como alterar de 6 para 10 canais falando isso vou deixar aqui o card no canto a explicar como é que isso se faz com um vídeo meu e eu dei-lhe aqui uma dica que dava para controlar o gimbal de várias maneiras através do rádio e daí surgiu a ideia de eu fazer um vídeo a explicar as maneiras que eu sei de como consegue controlar um gimbal e agora voltando ao tema central que é como controlar este gimbal vou explicar três maneiras a primeira é a mais simples e é que muita gente usa e vou explicar as três maneiras. Ora esta é a primeira maneira, temos aqui um receptor, este é 10 canais, mas podia ser um de 6, como por exemplo aqui que eu tenho no meu primeiro drone, que tenho aqui o receptor mais simples que só funciona por PWM, que é o fio a fio, tenho aqui um Echo queimado a tentar cortar a ponta de uma árvore na é brincadeira que é meio esque. Temos aqui os 4 primeiros canais ligados e o que é que agora vou fazer para, le... para controlar o gimbal é muito simples. Venho ao canal que controlei no rádio, neste caso é o 8, com o branco virado para cima. Este aqui, como só tem 6 canais, este receptor, eu ia ligar aqui no sexto canal, onde este fio. Iria ligar aqui no gimbo. Como este é dois eixos, só tem aqui para encaixar os dois pinos, tem o Pitch e o Roll. Iria ligar o oitavo canal aqui no Pitch. digo ali com o branco virado para cima, porque o negativo é o de baixo, o positivo é no meio e o branco é virado para cima. Agora tenho que alimentar o gimbo. Tenho já aqui a minha placa zeta onde eu vou ligar aqui 12V porque o meu game funciona 12V tenho já aqui a minha bateria 12V que por sua vez já está meio afanada ela já está a ficar ali inchada deixei de estar muito tempo sem carga e ela começou a inchar ora tenho aqui já o meu rádio ligado ora venho aqui ao System puxo aqui para baixo até ao RX Setup e venho aqui para baixo, onde está ali no PPM, Output, venho aqui, carrego para baixo e dou-lhe OK até sair, neste caso cancelar até sair, que é para ficar em modo PWM. Venho aqui as funções do setup, venho para baixo, ali no meu auxiliar 8 está o VRA, que é este potenciómetro. Vou pôr aqui já tudo no máximo, que é para ele ficar ligado. E agora sim, vou ligar aqui o gimbal ele vai demorar um bocadinho de tempo, porque ele está a reiniciar Pronto, já deu aquela chocalhada e eu agora, se mexer aqui o potenciómetro ele vai mexer como estão a ver ele abanar sempre porque o gimbo ainda não está configurado eu já tenho cá este gimbo há muito tempo e ainda não o configurei como deve ser por isso é que ele dá aqueles tilts e assim, estamos a voar com o nosso drone a desvantagem disto é que a gente não pode estar por PPM. Temos que estar por PWM, que é o sistema de fio a fio à controladora. E depois um dos canais vai direto ali ao, ao gimbal. Ora, como veem, muito simples. Agora, vou explicar o segundo método de como controlar o gimbo por PPM. Para mim é o melhor método, é o método mais eficaz e mais simples de funcionar com o gimbo e ao mesmo tempo com a placa em modo ppm o que é que a gente vai precisar? vamos precisar de um cabo com formato Y eu fiz este cabo aqui em casa vocês com dois cabos conseguem fazer isto é simplesmente ligar todos os vermelhos soldá-los e isolá-los todos os brancos soldar isolados e todos os pretos soldados e isolados ficamos com um ppm ligado em Y e como é que isto funciona? primeiro temos Conectar o gimbo ao computador, o gimbo tem ali uma portazinha onde é este tipo de USB. No meu caso, vou ligar aqui o computador ao gimbo. Ora, agora aqui no computador eu já tenho aqui o programa, já já reconheceu. Vou conectar. Como veem, se eu mexer aqui o gimbo com a mão, já está aqui o pitch a mexer e a banana sem tem aqui o roll. Vemos aqui o RC settings. ele está aqui em PWM. O que é que a gente vai fazer? Vamos ativar aqui PWM Sum. Venho aqui ao pitch. Aqui à frente. E clico. E venho procurar pelo canal 8. O que é que eu estou a dizer? Que é quando eu usar o canal 8 aqui do, do rádio. O gimbo só quando eu mexer nesse canal é que o guimbo vai mexer agora faço aqui um write salvou, desligamos e como é que a gente agora vai conectar isto? este fio entra aqui primeiro para cima no canal 1 no canal ppm um dos cabos vem aqui para a controladora aqui eu estou a usar a nas 32 como exemplo quando o preto é para fora, o branco é para dentro, que aqui é o canal 1. Se eu ligar assim fica em modo PPM. O outro cabo, vamos ligar não no pitch, no primeiro, mas sim no segundo, no roll. E eu vou-vos confessar, isto é um bocado estranho. Eu vou comandar o pitch através da entrada do roll. Achei um bocado estranho isto. Ora, está ali ligado. Tenho aqui a minha controladora ligada. O que é que eu preciso mais? Recapitulando, usando um cabo em formato Y estou a ligar para o PPM a controladora e para o PPM o gimbal a ligar no Roll que é na segunda entrada chego aqui ao rádio e vou dizer que agora estou em modo PPM e System, RX Setup, venho aqui ao PPM e digo-lhe OK e carrego agora estou a dizer que o rádio está a funcionar em modo PPM Agora vou ligar aqui o meu sistema. Ora, como viram, está tudo agora ligado. Ligo agora a controladora ao a computadora. Mas isto é só para vocês verem que eu vou estar a funcionar no mesmo canal nos dois sítios. Ora, fazer aqui a conexão. Ora, está aqui a controladora. Ora, venho aqui ao rádio, ao receiver. E é só para uma coisa, para vocês verem aqui o, o auxiliar 4. O auxiliar 4 é o meu VRA que é o canal 8, porque para vocês contarem os 4, mais os outros 4 essenciais, faz 8 canais. Bem, agora vamos ver magia acontecer. Eu vou mexer nos outros canais todos. Como veem, eu tenho aqui os canais a mexer. O trótolo, o acelerador mexer nisto tudo e não acontece nada no gimbal. Agora vamos ver magia que é, eu vou andar com o auxiliar 4, que é o nosso canal 8, e o guimbo vai mexer, olhem ali, é uma coisa simples, para mim este é o melhor método, é o mais simples, não há preciso grandes alterações, como veem, é a filmar paralelo com o solo, agora vou ter que lá ajudar com a mão, que ele vai sair atrapalhar, que dá mais força no guimbo. Mas como estão a ver, o auxiliar 4 a mexer e o gimbal a mexer. Para mim este é o mais simples. Não há cá utensílios nem nada disso. Se fosse com o primeiro modelo que expliquei, tinha que ser ali uma molhada de fios para um conversor. Qualquer coisa adapta onde depois aí convertia para PPM para vir aqui para a placa. Assim, é menos um componente elétrico, temos aqui o um peso só de mais um fio e para mim acho que é o que funciona melhor. Continuo aqui a brincar com isto. Está mesmo gozo brincar com estas coisas. Não se podem esquecer, desta vez eu tive que ligar na segunda porta. Porque é que eu estou a utilizar isto no Rolla para mexer o pico? pelo pouco de senso devia ser o pitch no primeiro mas isto pode ser com algum... por causa de alguma coisa do hardware que esteja, que esteja mesmo assim eu não faço a mínima ideia porquê mas o certo é que ele está aqui a mexer e isso é o que interessa gosto muito deste método assim, é muito simples e eficaz só precisamos de alterar no software do gimbal a dizer que só funciona o canal 8 tenho que ligar aqui o gimbal e vir aqui conectar vir aqui ao PPM Sun, desativá-lo. quero aqui para o zero. Fazer Write. Ora, está salvo. Desconectar. Sair, que eu já não preciso mais do programa. Desligar. Agora vou explicar o terceiro método. O terceiro método que eu vou explicar é... vir para o PPM direto do receptor para a placa... E depois sair um cabo da placa para o gimbal Eu vou usar o sistema de quem costuma usar uh, os servos para comandar algum tipo de funcionalidade num drone. Onde eu posso estar aqui a comandar uma garra. Onde eu posso estar a fazer com caibra ou fecha alguma determinada porta. Uh, estão a ver aqueles os servos que normalmente são postos nos aviões para mexer as asas? Eu vou usar esse sistema. Não esqueçam que agora tem que estar outra vez como estava antes. A configuração aqui do gimbal já fui tirar lá o ppm sum e pôr no ppm normal agora é fazer aqui as ligações a primeira ligação é ligar aqui o receptor à placa estou a usar a NAS 32 vou ligar aqui no pitch na primeira entrada o branco para cima, nunca se esqueçam, se não podem queimar a placa, que eu já queimei uma, uma vez. E onde é que a gente vai ligar este fio? Agora aí é dúvida de muita gente, daí eu ter feito este vídeo. Este fio, que está ali ligado ao gimbo vai ligar no motor 1. E agora vocês vão achar isto estranho, que é, onde é que a gente liga ao motor? Se eu estou a usar a saída número 1 para ligar o gimbo? E já digo-vos que o número 2 também não serve. O número 1 um e o número 2 nesta placa é para sair para os servos. O que é que nos restam? A saída 3, 4, 5 e 6. Por isso o nosso motor vai ser, no 3 vai ser o 1, um, sucessivamente. O 1, um, o 2, o 3 e o 4, que é o 3, 4, 5, 6. Ora, estes 4 é para os nossos motores. Quer dizer que esse sistema assim só funciona para drones de 4 ou 3 motores. Só dá até 4 motores. Para quem quiser fazer este sistema de 6, já não pode fazer. Atenção, estamos a falar aqui na NAS 32. Ou troca para outra placa, para uma F3, que já tem mais saídas para os motores, ou então fica só limitado até 4 motores. Como é que eu faço aqui a configuração disto? Ora, ligo aqui ao PC. Ora, como é que para? Está conectada. Vem eu mexo. Venho aqui a Configuration. Venho aqui para baixo. E venho aqui a esta opção do Servo tilt Ativo. Faço Save. Venho aqui a Modos de Voo. E vou procurar. Aqui o Cam Stab. O que é que eu vou fazer daqui só para verem e vou deixar aqui no auxiliar 1 o que é que é o auxiliar 1? é este meu botão este é o meu auxiliar 1 faço salvar e para já não faço mais nada agora venho aqui ligar isto tudo com a bateria agora depois de estar isto tudo aqui ligado aqui puxar este devagarinho porque aqui é ainda não peguei na placa, não acontece nada. Mas se eu ativar o número 1, oh, ao mexer a placa está a mexer o gimbal. Por isso é que isto fica ativo. Ora se eu desativar isto, já não acontece nada. Se eu mexer nos, outros, nos restos dos canais, também não acontece nada. Aqui no potencial, potenciómetro não acontece nada venho aqui ao servo, e vou dizer que aqui o 8, e aqui no receptor é o nosso 4, como vem ali. Aqui no servo, o nosso 4, vou ativar o nosso A4, que é o auxiliar 4. Faço salvar, vocês já estão a ver, ao salvar a câmara já mexeu. Estou a mexer aqui no potenciómetro vou mostrar ali o, o setor estou a mexer aqui no potenciómetro vocês veem o auxiliar 4 a mexer e vem também o gimbal a mexer onde é a controladora que está a comandar o gimbal claro, se eu ativar aqui a chave eu ao mexer ele também mexe e como veem, eu não estou a mexer no auxiliar 4. E a placa está a mexer. Desativo. Ah, mas esperem lá. Que mesmo assim com ele ligado, eu posso chegar aqui e ativar na mesma. Se eu desativar, já não acontece nada. Só que assim estamos a perder dois canais. Estamos a usar dois canais por causa do, do gimbal. Este canal dá um jeito para outra coisa. O que é que eu vou fazer? Venho aqui em modo de voo buscar cá para baixo, vou escolher um canal que não existe, por exemplo aqui o Auxiliar 8, faço salvar, como vem o Auxiliar 8, como eu não tenho Auxiliar 8, porque o meu rádio é de 6 canais, que o freemo era alterado e por para o PPM só tenho 8 canais no total e aqui o Auxiliar 8 quer dizer no 12 canal, ora, eu agora já tenho isto livre, como veem, eu estou aqui a mexer, já posso usar o canal desta chave para outra coisa. Não acontece nada ao mexer a placa. Mas se eu mexer aqui o gimbo aqui o potenciómetro, o gimbo mexe. E é assim que é controlado o nosso gimbo com o fio ligado à controladora. Se eu ligar ali no roll e ligar aqui o roll, onde vocês veem que ele agora mexe em todas as posições. Vou usar um fio onde eu tirei os mais. Porquê? Porque é mais um sítio onde vai estar a passar energia. Se a própria controladora já está a ser alimentada dos 12V, não é preciso virem daqui mais 5V ali para a placa. Agora, como veem, eu não tenho o vermelho. Agora vou meter aqui no Pitch, o branco para cima. Este branco para cima, no número 1, como vem não preciso do vermelho, e só com o, o GND, que é o preto, e o branco, que é o sinal, só assim já consigo controlar o gimbal. Aqui é o meio, aqui é o mínimo, aqui é o máximo. Ora, eu acho que agora se eu mexer no mínimo, o mínimo está em cima. Se eu chegar aqui e puser um 2, 0, 0, e carregar em salvar, ele vai mexer um bocadinho para baixo. É isso mesmo? Quer dizer que agora eu não... Olha, tenho aqui este espaçozinho onde não vai acontecer nada. Se for preciso configurar o local onde a câmera para, tanto assim como a 90 graus, virado para baixo, não é? Tanto assim como assim. Imagina que a gente faz isto e ela fica muito a virar para trás. Uma das maneiras que a gente pode controlar é ali no mínimo e máximo. Também se tiver ao contrário, uma pessoa chega aqui ao 100 e mete menos 100, aqui neste canto, aqui no rei Mas como eu tenho isto a funcionar bem, vou ter aqui a meter os 1000, faço -o salvar, e ele já foi para a posição que ele queria. Esta é a terceira maneira de como ligar um gimbo à NAS32. para não se esqueçam, o primeiro canal vai ser o que vai ligar ao gimbo o segundo canal, quem quiser ligar o roll, também o pode fazer o terceiro canal. Passa a ser o nosso motor 1, motor 2, motor 3 e motor 4. Estava a deitar os vídeos e esqueci-me de referir um pronome muito importante. Eu fiz o teste com o CleanFlight. Instalei todas as versões de firmware que havia na placa. E tetei que só a versão 1.4 qualquer coisa para baixo é que funcionou este sistema da 2.0 para cima, tanto na Naze como na FCP Racing já não funcionou também instalei o Inav e no Inav todas as versões de freemoeira funcionaram nas duas placas bem, agora vamos continuar o nosso vídeo isto na Naze. aqui na minha F3 eu já experimentei os canais do motor continuam no mesmo sítio e passa a ser o canal 8 onde vamos ligar a controladora e ligar este cabo ali no gimbal agora aqui na APM vou falar como se liga o terceiro método eu não vou desmontar a placa do meu F450 como está lá no meio custava-me um bocado atrás de montar aquilo tudo temos aqui Output Input os Inputs é ainda mais nada mais ou menos do que onde a gente liga o nosso receptor vamos supor que é aqui o receptor 6 canais, aquele já a versão B onde dá para funcionar com PPM e vamos ligar por PPM aqui à nossa controladora do outro lado, o que é que a gente vai ligar? os motores, não é? onde estão aqui os motores onde eu vou ligar no meu F450 os 4 motores no canal 1, 2, 3, 4 serão os meus motores temos aqui o nosso gimbal e em que sítio aqui na placa é que a gente vai ligar o gimbal? Aqui no canal 8. Aqui no canal 8 eu vou ligar o meu gimbo encaixado lá no pit Ora isto está para funcionar até 6 motores e vou precisar do oitavo motor para isto, para ligar aqui o nosso gimbal. Ora está todo ligado, se eu aqui mexer o drone no computador já mexe. venho aqui ajustes iniciais, aqui a opções. Vou estar aqui alguma coisa escrita como câmera gimbal. Tenho de vir aqui ativar o tilt e vou dizer que o meu canal 8 do rádio vai sair no canal 8 da APM. Agora depois tudo a zero porque eu não uso isto. É que o meu F450 não tem gimbo Espero que tenha ajudado a esclarecer muitas dúvidas. Já sabem, deem aquela força. Vejam a minha série do meu F450. E até já.